Como é que é meus putos do aço? Vamos já continuar aqui o tema do G40. Bem, se vocês viram o último vídeo, ouviram-me dizer que, o último vídeo do KPN, ouviram-me dizer que eu já tinha recebido o material todo da AutoParts e dividi foi por grupos para a gente falar assim, grupo a grupo, o que é que vamos fazer? Ora, hoje vamos falar aqui do grupo da suspensão, digamos assim. Eu tenho aqui todas as pecinhas que mandei vir referente a esse tema uh, e desta vez não tenho aqui a folha com os preços apontei em cada caixinha o preço. Porquê? Porque eu mandei vir isto em várias encomendas, foi chegando, chegando, chegando agora recebi tudo e tenho tipo 5, 6 faturas com material de uma e de outra e para não estar assim aqui a desfolhar montes de folhas resolvi colocar aqui os preços que é mais fácil. Então vamos começar por o quê? O que é que vocês dizem aqui pela suspensão? Ora deixem-me buscar aqui o meu xizate da baladaia Da baladaia porquê? Porque dá para o canto e dá para a praia e para a da dá <risos> Bem, olha aqui a suspensão. Vou tirar só uma, pois a outra é igual. Temos aqui uma suspensão. São Monroy. E estas suspensões custaram R$ 59,31 cada. <risos> ok? Isto é X2. Portanto, já sabem. R$ 59,31. X2. Continuando aqui ainda na suspensão. Estas aqui foram R$ 36,89. Também cada. Também Monroy para fazer o pack frente e trás da Monroy. Olhem para esta beleza. Hein? Olha esta coisinha linda. Pá, já sei que aí a malta vai dizer, é pá porque não é que escolheste Bill porque é que não escolheste não sei o porque é que não deste uns, uns coilovers. Esta é exatamente igual. Também tenho aqui o preço nesta. Tenho. É 36.89 cada uma. Uh, para a malta primeiro eu quero o sistema de suspensão o mais original possível e vocês não estão bem ver a dificuldade que é arranjar material já para o G40 e vocês vão já ver essa dificuldade por exemplo aqui estes batentes de amortecedores foram 5 euros e e estes aqui que foram 16 e eles não são para o G40 são tipo um teste eles não conseguiram achar específicos para o G40 e este foi a compatibilidade que eles acharam que dava. Eu vou experimentar e vou ver se dá. Se der, show de bola. Se não der, olha, vamos tentar safar de outra maneira, mas já é difícil arranjar. O mesmo aqui para estas capas. Estas capas também uh, não são específicas para o G40. Mas, pá, a gente vamos tentar ver se, se dá. Porque pelo programa deles dava esta compatibilidade e estas capas também são baratinhas 1,11€ cada uma tivemos que mandar vir duas seguindo aqui temos os topos dos amorcedores frente e trás temos aqui um deles este aqui é igual e estes foram 11,91€ cada um e agora este aqui foi 26,96€ porque aqui só vendem aos pares vem assim a caixinha com os dois estes dois itens uh, em princípio batem certo batem certo com o G40 mas eu digo-vos uma coisa eu gosto cada vez mais destes carros velhos gosto mas está muito difícil arranjar peças eu e o rapaz da Auto Parts andamos aqui com trocas de mails e referências e tal portanto eu vou deixar as referências destes produtos todos na descrição, em princípio irá bater tudo certo, mas se vocês quiserem aguardar pela montagem a gente quando for fazer a montagem vamos mesmo confirmar se bate certo se bater certo, tudo ok, se não bater certo a gente vai tentar uh, arranjar uma opção válida. E a autoparte ainda foi uma porreira e mandou-me aqui uns cartõezinhos de revisão para colocar nas viaturas, mas falhou falhou porquê? Porque eles mandaram 6 cartões e eu tenho 7 torres 7 vai torres <risos> bem malta na descrição vou deixar o link da Auto Parts vou deixar a referência de cada produto vocês é só copiarem e colarem no site da Auto Parts vão direto para as peças fiquem atentos eu tenho aqui mais conteúdo para sair do G40 vamos pôr o carro à maneira desta vez temos um conteúdo tipo, tipo restauro ok? malta fiquem bem um grande abraço na descrição ainda vai estar as minhas redes sociais todas as plataformas de apoio o meu e-mail para marcar as reviews. Tens carros para filmar? Manda um e-mailzinho para a, gente, para a gente combinar. Ok? Vai, malta. Fiquem bem. Está tudo na descrição. Fiquem bem. Um grande abraço. E um grande gás.